A cobrança da taxa de lixo foi um dos principais assuntos debatidos na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. E, inclusive, os vereadores da base do prefeito solicitaram revisão da taxa. O projeto que instituiu a taxa do lixo no município foi aprovado pela Câmara Municipal em 2021, mas somente em abril deste ano é que a Prefeitura iniciou a cobrança, que tem gerado muitas reclamações. Esse, inclusive, foi um dos principais assuntos debatidos pelos vereadores na sessão desta terça-feira. não pode aceitar isso, meu presidente, é isso que eu quero falar nessa casa. Eu acho que a gente tem que fazer uma reunião conjunta o prefeito eu acho que ele é sensível essa causa se não nós temos que fazer como o sargento Rodrigues falou nós temos realmente que todos nós ingressarmos na justiça porque isso é injusto, a taxa de lixo está sendo injusta o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, também usou a tribuna para falar sobre a cobrança da taxa de lixo em Três Lagoas. Já estamos tomando todas as providências necessárias para a gente resolver essas cobranças da taxa do lixo, tendo em vista que está, sendo, está tendo umas cobranças absurdas no meu ponto de vista, no ponto de vista da população, e essa demanda está chegando com muitas reclamações por parte dos nossos contribuintes, por parte da nossa população. Isso aqui é uma, uma, uma regulamentação de uma lei federal de 2020, do marco do saneamento básico, o município regulamentou a taxa do lixo, taxa do lixo, tem que realmente cobrar de quem produz grandes eh, volumes de lixo. E a gente que está recebendo muitas reclamações, você tem um exemplo conta de, de água de 150 reais pessoa pagando 40 reais da taxa do lixo. Isso é inaceitável, essa matemática está errada. Então nós estamos entrando em contato com o executivo, tentando resolver administrativamente para que suspenda imediatamente e reveja essa cobrança da taxa do lixo. Porque do meu ponto de vista está totalmente errada e se nós não resolver administrativamente vai ser judicialmente. Mas nós somos a base do prefeito, eu tenho certeza que o prefeito também não aceita e vai reconhecer que está tendo uma cobrança errada. A vereadora Charlene Bortoleto também usou a tribuna da Câmara para se manifestar contrária aos valores que têm sido cobrado, mesmo ela tendo votado favorável ao projeto que instituiu a taxa do lixo. Olha, eu quero deixar bem claro que isso aí foi obrigatório para todos os municípios, isso aí veio do governo Bolsonaro. Vocês têm que entender isso aí. Veio para todos os municípios, não veio só para Três Lagoas. E a gente foi obrigada a votar numa taxa. Então votamos a até porque falaram a gente aqui, tivemos uma palestra aqui, que se a gente não votasse, a gente teria, estaria cometendo um ato de improbabilidade administrativa. Eu não quero perder meu mandato, né? Tá, eu sou a favor da taxa de lixo, que ela vem numa taxa mínima para todos os moradores e que melhore também, né, o serviço. Porque eu sempre falo aqui, tem um serviço é, da, da empresa que eles recolhem animais de rua também. E eu falo assim, que recolha também final de semana, porque você morre um animalzinho, eles não recolhem na sexta-feira, só na segunda, então melhor isso aí, né, é urgente então eu sou a favor, desde que tenha uma contrapartida para a população, e quando a gente aprova a taxa, a gente não aprova valor quando as pessoas começam a colocar lá na rede social ah, vocês aprovaram aqui, aprovaram o valor, eles não entendem que a gente não tem esse poder, eu aprovei uma taxa, né, para que seja cobrada, porque nós fomos obrigados a votar, então deixar isso bem Claro. Também compondo a base do prefeito Ângelo Guerreiro, a vereadora Cirlene dos Santos Pereira igualmente se manifestou contrária à cobrança. Nós tivemos várias reclamações, isso é uma lei federal que o prefeito tinha que cumprir aqui, teve ter promotoria que veio até aqui, uma audiência falando sobre isso. Mas eu acho, na minha opinião, e como tem várias reclamações, com certeza tem casas que é maior maior e outra menor. E as taxas estão vindo desiguais, então eu acho que tem que fazer uma revisão quanto a isso, para que todos possam entrar num consenso, num consenso um acordo para não prejudicar, principalmente os menos favorecidos. E eu estou aqui buscando é, alternativas e voltar conversando com o poder público, nosso gestor, para ver o que, que possa fazer para que essas pessoas que estão indignadas é, é, agilizar o mais rápido possível para ajudá-las. Porque o jeito que está, a maneira que foi implantado, eu acho que está incorreto. E diante da quantidade de vereadores que usaram a tribuna para falar sobre a questão da taxa de lixo, o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Cassiano Maia, deverá ser o porta-voz do Legislativo junto ao Executivo para se discutir, para se debater esta questão da taxa do lixo em Três Lagoas. Não, realmente, eu como presidente me considero presidente dos 17 vereadores. A nossa Câmara Municipal é um termômetro da população e realmente a gente percebe que precisa ser reavaliado. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro, desde o começo também, como nós vereadores, também tinha um entendimento contrário. Por isso foi solicitado uma comissão de estudo para avaliação técnica, avaliação de todo o entendimento da cobrança dessa lei federal. Foi através disso que houve o convencimento e foi através disso que também foi feito toda uma planilha de cálculos para que a gente conseguisse ter o menor impacto para a população. E esse era o objetivo. E como nada é estanque e a gente precisa ter um conhecimento alongado e aprofundado das situações, a gente percebe que teve alguns casos que foram elevados e que precisam ser reavaliados. E eu tenho certeza que o prefeito já se colocou é, solícito a tudo isso, que vai disponibilizar toda a equipe técnica para que nós, junto com isso e todos os vereadores, possamos realmente entregar o melhor para a população. O senhor acha que essa taxa ela poderia ser cancelada ou não? É, o que rege é uma lei federal. Então a gente precisa é, ter o um entendimento se o município poderia estar é, assumindo todo esse custo. Realmente, ao assumir todo esse custo, você também tem outras situações aonde você não faz investimento em outros locais e também o governo federal pode ter o um entendimento que você não precisa de recursos. Então, baseado em toda essa situação, em todas as orientações de planejamento técnico, e de consultoria jurídica, é que houve o avanço da aplicação dessa lei aqui no nosso município. Agora, como eu sempre falo, todos os homens públicos daqui de Três Lagoas hoje, sem exceção, a preocupação é única, junto com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, é de realmente atender as demandas, mas sem fazer um impacto social importante na população.